Então, essa é a nossa quinta aula de termodinâmica. A gente vai prosseguir na discussão que a gente vinha fazendo. Vamos eh, formalizar um pouco o que a gente generalizar e formalizar um pouco o que a gente vinha falando, certo? O gás ideal é um laboratório de teste das ideias e, e dos conceitos e que é muito acessível experimentalmente. E, por causa disso, vinha sendo feito há muitos anos, John, desde o século XVIII, depois XIX, e assim, né? Vocês vão ver que tem, tem algumas modificações do gás ideal que a gente vai discutir mais adiante, em que a gente é capaz de prever coisas que não, que não são possíveis com o gás ideal. E só que fica um pouco mais complicado, formalmente, né? analiticamente, então a gente começa com as ideias do gás ideal e depois prossegue para coisas mais complicadas. Né? Então esses sistemas que a gente está falando em geral são chamados de sistemas hidrostáticos ou fluidos táticos, né? quer dizer, são fluidos que, que estão estáticos, né? não tem o um efeito dinâmico na velocidade e na pressão. Né? Isso é uma generalização do que a gente vinha falando. O que significa um sistema hidrostático? Que em geral ele é caracterizado pelo volume, pressão, temperatura. Né? Poderia também estender para outras variáveis de estado, né? mas vamos nos concentrar nas, nas mais relevantes, digamos assim. Depois de novo a gente generaliza mais ainda. É importante num sistema hidrostático, ou aqui dentro da termodinâmica, que a gente tenha uma equação de estado. o que significa uma equação de estado está justamente dizendo o nome né que a partir das variáveis de estado o que que significam as variáveis de estado são variáveis macroscópicas que caracterizam o estado físico do sistema completamente quer dizer se o sistema tem uma certa temperatura e eu consigo relacionar essa temperatura com a energia interna do sistema. Não interessa se ele atingiu essa temperatura vindo de energias mais baixas ou vindo de energias mais altas, quer dizer, a trajetória com que a trajetória termodinâmica com que ele chegou a essa temperatura não tem importância. Só tem importância a temperatura que ele tem no momento. Então, por isso a gente chama de variáveis de estado, porque todo o estado dele é caracterizado todo o estado com relação àquela variável, é caracterizado pelo valor, valor que a variável tem naquele momento. Então, é diferente, né, em, em contraposição a isso, por exemplo, o calor, né? O calor não é uma variável de estado, ele não está associado a um sistema físico, ele está associado a uma transformação que o sistema sofreu. Então, eu não posso nem dizer, o sistema tem tanto de calor num determinado momento, como a gente já discutiu, né? O que essa equação de estado me diz é um vínculo entre as variáveis de estado. Então, por exemplo, eu poderia escrever uma equação de estado, vou escrever de forma bem geral. Né? Eu, eu tenho uma equação de estado, eu posso escrevê-la nessa forma, quer dizer, passar todas as variáveis de estado é, para um dos termos da equação, igual a zero, isso está me dizendo que existe uma certa combinação arbitrária das variáveis de estado tá, que se anulam, por exemplo, ou seja, existe um vínculo entre elas. Então existe um vínculo entre V, P e T, por exemplo, nesse, nessa maneira que, é, que a gente está discutindo. O que significa, se eu tenho três variáveis e um vínculo entre elas, que eu só tenho duas independentes. Tá, vou colocar um exemplo isso é mais geral mas vou colocar um exemplo certo isso é uma isso é uma equação de estado evidentemente né eu poderia escrevê-la nessa forma o que está me dando um vínculo entre p v e t então se eu tenho p e v imediatamente eu tenho t para esse sistema se eu tenho V e T, eu tenho P e assim sucessivamente. Então, isso quer dizer que só duas dessas são independentes. Eu poderia escrever P como função de V e T, ou V como função de P e T, ou T como função de V e P. E, essa, e a descrição tem que ser equivalente em todos os casos, porque está descrevendo o mesmo sistema físico. Então, supondo que a gente tenha isso, né? Uma variação no volume vai ser acompanhada pelo que? Por uma variação na pressão e uma variação na temperatura. Mas como? Bom... Aqui eu estou relacionando a, a definição matemática com a, com a interpretação física. Eu estou querendo dizer quanto vai variar, o, o, uma vez que eu varie o V, eu vou ter variação do P e do T. Ou, uma vez que eu varie P e T, eu tenho variação no V. Como essas coisas se comportam? Bom, eu tenho que saber como o volume varia com a pressão, a temperatura constante, e como o volume varia com a temperatura. A pressão constante. Eu tenho uma função de duas variáveis. Então, uma diferencial total de V... Envolve essas diferenciais parciais. Aqui, de novo, estou colocando essa notação explícita... Que a gente usa muito na termodinâmica. Que eu tô... Isso já é claro... Quando a gente usa derivadas parciais... Que quando eu estou derivando com relação a P... Uma função que é multivariada Eu estou mantendo todas as outras constantes Mas aqui na termodinâmica, como é muito importante E como a gente pode mudar o enfoque Com relação a quais variáveis são independentes Então a gente coloca explicitamente Olha, aqui o T é constante Aqui o P é constante E assim por diante Então a variação do volume com a pressão É chamada compressibilidade Isotérmica, porque é a mesma temperatura. Tá? Como o volume varia com a pressão, né? quão compressível o gás é. E como o volume varia com a temperatura, é a expansão térmica. o expansividade térmica. Né? Ou isso é o coeficiente. Tem várias nomenclaturas, né? Certo? Então, a gente costuma definir... O V com T, a pressão constante, né? Que é a expansividade térmica, né? É claro que isso, quanto maior o volume, maior vai ser essa derivada. Então, a gente costuma dividir pelo volume, né? E isso eu estou definindo como beta. Lembra que uma aproximação que a gente fazia, comparem agora, em que a gente fazia exatamente isso, né? Agora a gente está escrevendo de uma maneira mais precisa, envolvendo as derivadas parciais, né? Então isso, vou botar aqui entre parênteses, porque aqui a gente estava usando diferenças... Finitas, né? E aqui diferenças infinitesimais, né? Bom, então, coeficiente volumétrico de expansão térmica. E da mesma maneira ou analogamente, eu defino um K. Aqui eu vou tentar, sempre que possível, quando tem o K sozinho, em geral é, é a constante de Boltzmann, certo? Ou Kb, mas eu vou tentar sempre colocar, porque aparece em vários casos ao longo do curso, né? Da mesma forma, como V varia com P, como, quão fácil é comprimir esse gás, né? Quanto maior o volume, maior essa derivada, então da mesma forma, eu divido por V. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Né? Se eu aumento a pressão de um gás, se eu comprimo o gás, o volume diminui. Então, essas variações têm sinais opostos. Então, por causa disso, para o coeficiente ficar positivo, eu coloco menos aqui. Então, esse é o coeficiente de compressibilidade. isotérmica. Certo? Alguns exemplos. Então, a argila e o K. Aqui tem unidades dez na menos seis. por Newton ou 1 um sobre Pascal né? então bom, eu vou colocar eu vou dar só a ordem de grandeza então isso mais ou menos 10 na menos 6 areia 10 na menos 7 álcool 10 na menos 9 água 10 10 Mercúrio, por exemplo, um né? metal fluido, 10 a menos 11. Por que, que, que por exemplo, argila e areia tem uma compressibilidade maior? Porque ainda tem muitos espaços vazios. Entre... Vazios, no... bom, vazio aqui é muito relativo, né? Também tem muito espaço vazio entre as moléculas de água, mas eu quero dizer que ainda tem muito ar, digamos, entre os grãos de areia na medida que eu tento comprimir eles se aproximam muito mais estou né? pensando macroscopicamente né? as moléculas de água já estão bem empacotadas digamos assim no fluido né? e por isso a compressibilidade da água é tão baixa e por isso que na maioria do, do, das análises de fluidos a gente trata a água como um fluido incompressível né? diferente de um gás né? uh, outra ordem de grandeza é para o beta então, aqui foi o K, né? para o beta. Então, então, eu vou colocar aqui em 10 na menos 6 por Kelvin. Quer dizer, 10 na menos 6 por Kelvin, um milionésimo por Kelvin. Quanto vai variar o volume desse objeto, desse sistema, por causa da Kelvin em fração do próprio volume? Então. Quantos milionésimos do seu próprio volume ele vai variar para cada Kelvin de, de mudança na temperatura? Então, por exemplo, alumínio, 70, 10 6 aço, 30, concreto, 32, é, madeira leve, né? 75... Água, duzentos, diamante, 3 zero duro, menor que um, tá? Coloquei os extremos aqui, né? Uma coisa interessante, zero duro é uma marca proprietária de uma cerâmica vítrea, né? De, de um certo mas para ser usado como um vidro que tem baixíssimo coeficiente de expansão térmica né é, o diamante também tem um coeficiente baixíssimo porque a ligação já é tão forte entre entre os átomos né que eles têm pouca mobilidade dentro da rede cristalina né então já está no empacotamento muito otimizado né bom outra coisa interessante claro os metais se expandem muito mais que, que os outros elementos A água é um caso atípico né? E outra coisa interessante é que o aço e o concreto Têm um coeficiente muito parecido Se vocês uh, se recordam quando, uh, Nas estruturas de concreto sempre tem aço dentro Para dar resistência à tração né? E eles são feitos de propósito Para que eles tenham o mesmo coeficiente de expansão térmica para que quando a estrutura toda expanda não exista tensão entre o aço e o concreto quer, quer dizer os dois expandem juntos né senão ia provocar fratura nas estruturas né essa então esse é um caso em que o coeficiente de expansão térmica é sintonizado digamos assim entre as duas os dois componentes é, do sistema bom continuando então né é, da mesma forma, a gente, a gente poderia escrever assim. Ó. Bom, vamos pensar na energia. Eu também poderia escrever energia como uma função de T e V. Eu não preciso colocar o P, porque uma vez que eu tenho T e V, o P é dado. Né, Para equação de estado, que não necessariamente, de novo, a gente pensa sempre na do, nos gases ideais, mas não necessariamente é essa, mas existe uma equação de estado. Certo? Então, uma variação na energia, de novo, du, dv, a T constante, mais du, dt, a v constante, dt. Ou, eu poderia considerar assim, então... Considerar assim e analogamente, então dependendo do processo que a gente quer descrever, a gente pode ser favorecido por uma ou outra dessas, uh, desses enfoques, dessas uh, descrições diferentes né, da variação da energia com relação às variáveis de estado. Né? Uh, pode ser que na maneira como a gente vai uh, estudar o sistema, uma dessas quantidades, dessas várias quantidades que aparecem aqui, tenha uma interpretação física mais adequada ou que seja mais fácil de medir experimentalmente. Então a gente pode escolher uma das descrições, né? Só um, uma uma observação, porque a gente vai voltar a dar nome para essas coisas, isso é diferente disso. Certo? Então, bom, da mesma forma que a gente acabou de fazer aqui com o volume, a gente poderia fazer com a pressão. Né? Eu considero que a pressão é uma função do volume da temperatura. E eu também poderia fazer né, que a temperatura é uma função do volume da pressão, então E são todas uh, equivalentes, né? de novo, como eu falei, a gente, vai, a gente pode usar uma em detrimento da outra, dependendo da conveniência, certo? Vamos, então, já que, que o nosso estudo vai envolver tantas derivadas parciais, vamos falar um pouco das propriedades dessas derivadas. Né? Então, fazer um, um, um apêndice, digamos assim, vou fazer em outra cor para ficar... É, desconectado disso, né? Propriedades das derivadas parciais. Vocês devem se lembrar do que eu vou falar, mas é, eu acho que é o momento da gente revisar isso, né? Eu tenho uma função multivariada, né? E que eu, então eu tenho um vínculo entre elas, então eu penso que x é uma função de y e de z. Então, o meu dx vai ser. Vou chamar de equação um, né? Eu também poderia pensar em Y como função de X e Z e então ser é equação dois e agora se eu coloco. 2 em 1, um, eu fico com uma equação assim. Então, eu vou substituir o dy por tudo isso, certo? Então, aqui eu tenho... Aqui vem meu dy... E aqui o restante. Então, rearranjando os termos, né? De dz, então eu fico dx é igual. esse termo depois dx, dy, de y a z de dz a x constante dz mais o último termo de x dz a y constante tem um dz multiplicando ali então para que essa equação seja verdadeira, né? Quer dizer, isso aqui tem que ser. Isso aqui tem que ser 1. Nota, eu tenho dx, dx. E aqui dz, dz. Então, isso aqui tem que ser 1 e isso aqui tem que ser zero. Então, eu fico dx, dy, z dy dx z é igual a 1. O que me leva a concluir que dx dy a z é igual a 1 sobre. Né? Eu posso inverter a derivada parcial. Nota que dx dy dy y, dx, os dois a constantes multiplicados vão dar um, quer dizer, um é o inverso do outro. E aqui eu tenho que dx dy y a z, d y z a x mas esse termo é igual a zero, ou seja, que isso. Se eu uso essa propriedade que a gente acabou de demonstrar, passo para o outro lado, né? passo dividindo para o outro lado, ou seja, vai inverter essa derivada e multiplicar por isso, eu acabo com a seguinte propriedade. dx dy a z, quer dizer, aqui está multiplicado por 1, um, né? eu passo dividindo. Então, ela vai para cima sendo invertida. dy, dz a x, dz, dx a y, é igual a menos 1. Aqui são as cíclicas né? x Yzx. y z x né x y yz z x todas as permutações multiplicadas dão menos 1. bom então vamos voltar ao nosso sistema agora que a gente tem essa Lembrou dessas definições? Vamos voltar ao nosso sistema E escrever o seguinte O sistema, então, PVT Tá? Aí, nossa equação 3 Então, aqui é essa última que a gente mostrou A gente tem DP DVT at dv dt ap né e agora teria aqui dt dp av menos um como a gente tinha definido Passar isso para o outro lado vai ficar dp dt av, certo? passou multiplicando para lá tem o um sinal de menos e do outro lado ficou dp dv que é 1 sobre k menos 1 sobre kt e dv dt que é beta aqui teria um v. Aqui teria um V que é se anula. Então, então por aqui tem um exemplo de que eu tenho, eu parti de como a, a, o volume varia com a temperatura, como o volume varia com a pressão. E daí eu consegui, a partir desses dois coeficientes, escrever como a pressão varia com a temperatura. Quer dizer... Vou escrever aqui simbolicamente. né? Eu tinha é, escrito como essa variável varia com relação a essa e como essa varia com relação a essa. E juntando essas duas informações, eu escrevi como essa varia com relação a essa. Ainda posso escrever... Partindo da definição, né, dp. Se eu estou escrevendo dp, eu estou considerando v e t é, como as independentes. Isso aqui é menos. Então, da mesma forma, ou de forma análoga, né? se eu tenho esses coeficientes, como eles variam, como o sistema varia, né? como a, a, o volume varia com a temperatura e a pressão, eu consigo escrever como vai variar a pressão para um incremento da temperatura ou um incremento do volume. Então... Uh, o que está se apresentando assim que eu estou querendo mostrar para vocês é como a gente vai conseguir, vai tentar trabalhar a interdependência entre as variáveis né? Depois em seguida eu vou falar de um sistema que em princípio não é um sistema termodinâmico né? ou que não é o sistema clássico termodinâmico no sentido que a gente está acostumado né? Então vamos falar do seguinte exemplo: que é um fio tensionado uma corda de violão, guitarra ou piano, tá? eu vou considerar o seguinte, as variáveis de estado desse meu sistema são o seguinte, o comprimento do fio, a tensão, então o comprimento, a tensão, a temperatura tá, eu preciso saber se eu preciso manter né, Tô dando um exemplo, eu preciso saber se eu preciso manter o ar condicionado do, do, da sala de espetáculos ligado o tempo inteiro para ver se a tensão das cordas do piano vai variar muito com a temperatura, se vai desafinar o piano se vai mudar o tom, o que, que vai acontecer ou se não tem muitas é, diferenças qual, qual vai ser o trabalho que as cordas ao se contrair ou se expandir vão produzir em toda a estrutura do piano se isso vai detonar o piano ou não tá então é, claro eu estou falando isso hipoteticamente mas é só para a gente pensar né o comprimento em metros a tensão em newtons a temperatura em kelvin tá esse fio essa corda tem uma seção uma área de seção A, tá? E a pressão atmosférica constante, certo? Então, a primeira coisa que eu posso assumir sobre esse sistema é o seguinte, olha, para pequenas distensões essa corda, esse fio obedece a lei de Hooke. Ou seja, vai surgir uma tensão proporcional, vou botar aqui constante elástica, a quanto o fio está saindo da posição de equilíbrio, está sendo modificada da, da posição de equilíbrio. Que eu poderia escrever melhor assim, né? Tá, então já... Isso já é uma equação de estado, me diz como é o comportamento relativo entre as variáveis, tá? Não envolve a temperatura ainda, então vamos, a gente tem que colocar a temperatura no jogo. Bom, uma modificação no comprimento vai ser acompanhada, né? vai depender de quanto o comprimento se modifica com a temperatura, a tensão constante... E quanto o comprimento se modifica com a tensão, a temperatura constante? Se eu quiser saber como o comprimento varia em termos da temperatura e da tensão, eu tenho que analisar separadamente. Como, se esse fio é mantido a mesma tensão e eu esquento ele, como ele reage? E também, se esse fio é mantido a mesma temperatura e eu aumento a tensão sobre ele, como ele reage? Tá? Isso aqui é conhecido como. Isso aqui é o coeficiente de expansão térmica, isso aqui é conhecido como o módulo elástico, né o módulo de Yang, que é, que é a resistência elástica é, de uma substância. Bom, o coeficiente vou escrever aqui como, parecido com o que a gente fez com o volume há pouco. Né? Nesse caso, a tensão constante. E o módulo de Yang. que é a elasticidade o coeficiente da elasticidade do material é dado pelo seguinte vou, é, a gente vai usar ele na forma diferencial mas vou colocar para vocês então como que que a gente pensa né a gente pensa nele da mesma forma é um Y maiúsculo tá? a gente pensa mais ou menos da mesma forma que a gente tava que a gente pensa com a temperatura olha. se eu aplico uma força por área, quer dizer se eu aplico uma pressão no no material, como ele responde? Então o módulo de Yang está me dizendo qual é a proporção entre a pressão aplicada. tá em geral, isso é um tensor, né? Porque eu posso aplicar a, a pressão, nem sempre a força precisa ser perpendicular à área, né? Eu posso aplicar a força assim que é compressão, mas eu também posso aplicar cisalhamento. Mas vamos pensar no caso mais simples, né? Eu tenho uma coisa unidimensional, então eu aplico uma certa uh, pressão e como ele responde? Qual é a variação do comprimento? A variação fracional do comprimento? Como varia o comprimento com relação ao comprimento que já tem? Então, aqui entre parênteses, tá? Mas o ideal é a gente escrever de forma mais precisa, assim, né? Certo? Como varia? Vou botar em parênteses de novo, né? Porque agora na notação que a gente está usando, então, com as variáveis que a gente está usando, isso seria assim. Temperatura constante. E daí eu posso escrever que como a tensão varia com o comprimento. Ou melhor, desculpa, a tensão com o comprimento seria então o que eu quero escrever é como a tensão varia com a temperatura. Porque eu quero a tensão é o que vai definir a frequência com que a corda está vibrando, né? Então como varia a tensão com a temperatura? A comprimento constante vai ser como a tensão varia com, com o comprimento, a temperatura constante. Vezes, como o comprimento varia com a temperatura, a tensão constante. Certo? Então, como a tensão varia com o comprimento, é o que eu acabei de colocar aqui. A Y sobre L. Como o comprimento varia com a temperatura... É alfa L. Então eu consigo escrever né, como a tensão varia com a temperatura, a comprimento constante. Que era o que eu queria descobrir. Certo? Na medida que se eu tenho o coeficiente de expansão, o módulo de Ang da substância, eu consigo escrever, bom, a área da seção da corda, né eu consigo escrever como vai variar a tensão na medida que eu mudo a temperatura. Nota que inicialmente eu tinha a relação entre outras duas variáveis. Eu tinha a relação entre o comprimento e a temperatura e eu tinha a relação entre comprimento e tensão. E agora eu tenho a relação entre tensão e temperatura. Esse é esse é o objetivo, um dos objetivos, né? A gente poder poder levantar qual é, como é a variação entre todas as variáveis. Né? Vamos pensar no trabalho que seria feito por essa corda ao expandir ou contrair, né? Então, o trabalho força vezes deslocamento, a gente poderia escrever uma coisa assim, né? Nas variáveis que a gente está usando. Então, o trabalho de um comprimento 1 um até 2, como eu sei a expressão do, do tal, né? Com relação a L. Certo? Eu poderia integrar agora e, e saber qual é o trabalho ao passar de um comprimento ao outro. Então, eu poderia, num caso prático, eu poderia avaliar quanto cresceu o comprimento numa variação de temperatura né? e, daí, calcular através, através dessa integral qual foi o trabalho realizado. Se a temperatura diminuiu, o fio contraiu, o sistema está realizando o trabalho sobre o piano, digamos assim, né? Ou sobre, vamos pensar numa harpa. Né? então aqui as cordas. Se esfriou, o fio contraiu, realizou um trabalho sobre a estrutura, e isso a gente poderia calcular sabendo aqui os coeficientes, né? o K, o alfa e assim por diante. Então nota que, que é importante a gente, a gente ter essa noção né, de como partir de um problema conceitual, importante, né? eu tentei contextualizar no caso de, da corda de um instrumento musical, para gente chegar numa expressão que nos permite fazer uma estimativa de qual é o, o, os valores associados ao trabalho, atenção é, e assim por diante, né? Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. É, vou fazer um bem. Eu não quero que fique mais confuso que, um, que o necessário, né? Mas então o módulo de Young em pascal, certo? eh tá? é, borracha que é um material bastante elástico, né? Nylon. Eh, é, madeira. Concreto. Só para dar uma ideia, né? Já que a gente falou nisso, não sei se isso é novidade para vocês, né? Tá? Quantos gigapascal eu tenho que aplicar para que tenha uma uma variação é, fracional no tamanho? Bom, então a gente vamos é, partir um pouco para a descrição do calor, né? É, eu vou fazer isso na, na aula seguinte, eu acho, para que essa não fique muito extensa, certo? Vamos pensar agora nas quantidades relativas ao calor, como estimar e como medir e calculá-las.